Eu lembrei que essa foto aqui é preto e branco. Até esses dias estava lembrando Sim. e lembrando. Gente era tão criança e era tão... Só. E eu lembro que meu pai ele tinha muito assim. De... É, me lembro na adolescência. É... Eu me lembro que quando eu fui estudar fora eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu estava sentada com uma perna no meio, uma perna para fora. E é bacana que que traz a memória e, e traz o sentimento também, o né? Sentimento traz também, a né? Memória. O também, né? Momento também, né? Alguns anos depois, eu já andava a cavalo sozinha também pela fazenda Eu caí do cavalo Eu caí e, e quando eu levantei assim no chão Tinha um touro enorme assim na minha, na minha direção Devia estar, sei lá, cinco metros de mim E eu também fiquei com essa sensação paralisada de medo Mas por sorte eu estava muito perto da cerca também E acabei saindo correndo e indo para o outro lado, né? Tem um momento que eu sei que eu quase me afoguei, porque a gente ia, tinha uma barragem, né, uma represa, e a gente usava aquela, aquela câmara da, dos pneus dos tratores, a gente usava de boia. E eu lembro que eu estava sentada com uma perna no meio, uma perna para fora, e o meu primo estava do outro lado. E quando ele saiu, a boia virou. Na minha família, a gente teve uma época que, que a gente via slide. Então, quando chegava no final do ano, juntava todo mundo para ficar olhando slides que são, que são. Essas fotos que eu te mostrei é um álbum é, grande da minha família que meu pai é, pediu para passar digitalizar. Inclusive as fotos que, que estavam nos slides. Então, tem fotos assim. É, muito raras assim que a gente passava esses momentos quando a, gente, quando a família se, uni, se juntava, porque cada um mora no lugar e até hoje é assim, é, para lembrar esses momentos, vivia nessa fazenda também. É, no, menina até esses dias estava lembrando disso e vivia.. parecia um moleque assim, sabe? Porque eu mesma cortava meu cabelo, tem várias fotos também que eu com cabelo torto. Eu fiquei pensando nessa infância, assim, essa liberdade que eu tinha na infância de ficar na rua, de, mesmo na fazenda. Eu fiquei lembrando, gente, era tão criança e era tão solta, assim, não tinha minha mãe ou meu pai falando onde você está? Onde você está? Sabe aquela coisa de vigia o tempo todo? E eu lembro que meu pai ele tinha muito assim de, de ficar me cobrando as coisas, isso era uma coisa ruim naquela época, mas acabou se tornando uma coisa boa agora, que ele sempre ficava, Ai, mas você não está vendo que eu vou precisar de tal coisa, já traz, está né? tipo assim, consertando o um negócio, ah, você não está vendo que eu vou precisar da chave de fenda, então já vai e busca, não sei o que. Quando eu fui estudar fora, eu tinha 17 anos, e uma das coisas que eu mais gostava era de estar numa cidade que ninguém me conhecia por ser filha do Fulano, namorada do Beltrano, sabe? Assim, eu era eu e só eu, assim. É, eu acho que essa coisa de cidade pequena eu também noto, mas, assim, todo mundo fala de todo mundo. E eu sei que agora que eu estou morando aqui, eu acho uma delícia poder ir no mercado e não ficar cuidando, não precisar cuidar quem está do seu lado, porque você tem que cumprimentar. Meu nome é Juliana, tenho 44 anos e passei minha infância em Andradina. Eu acho que eu tive muito essa coisa da irmã mais velha. e... Talvez uma cobrança mesmo, né? Me lembro na adolescência, é, enfim, acho que foi tudo pela primeira vez, assim, é. Eu não vejo muito essa parte da cobrança que você fala, assim, de ser um exemplo. Pra gente sempre é, é mais difícil do que pra irmã mais nova. Eu acho que porque os pais também aprendem com a gente, né? Ah, eu tenho... Acho que um, um pouco eu já falei, essa coisa da minha avó. Acho que você deve ter isso também. Era sempre assim, momentos felizes, com, na cozinha, com comida. E juntava todo mundo, e dava risada. Eu acho que isso me fez ser uma pessoa talvez mais acolhedora, sabe? Meu nome é Sandra. Eu tenho 34 anos e eu passei a minha infância na cidade de Birubá, no interior do Rio Grande do Sul. É, eu achei assim, que ela é um pouco mais fria, porque teve aquela parte que você se emocionou, meu olhinho encheu de lágrimas. E, então, assim, se a gente tivesse as duas sentadas, uma de frente para a outra, ou próximas, assim, eu já teria tido, ai, xu, não fica assim. Eu estou acostumada a conversar pelo Skype. E... e lógico que é muito diferente dessa coisa do abraço de quem está do lado, né? Mas há muito tempo já me comunico por Skype, com, com a minha família, com meu filho, com o Gil, é, e, e com os amigos, então eu não sinto tanto, assim, essa frieza que você fala, né? É, não sei, pra mim... É... Do mesmo modo que, que, que talvez essa cobrança de ser a primeira filha, lá, lá, lá, tenha sido, tenha um peso. Por outro lado, eu acho que a, a minha família, sim, toda a minha família, assim, é, meus tios, os irmãos da minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente mantém um, um elo... E uma força de, de viver, assim, apesar de alguns problemas que foram surgindo ao longo do tempo, que é o que fala, que, que dá força, assim, fala, e mais do que força, sabe? Não é uma força melancólica, mas é de você levar a vida com alegria. Pelo telefone eu notava, assim, que eu conversava com as pessoas do Rio Grande do Sul e eu me emocionava muito. Então... Acho que eu preferi, não, eu vou, vou ficar na vida que eu tô aqui e quando eu for para lá eu vivencio com, com toda a intensidade que eu puder, mas não vou ficar nesse entre mundos, assim, entre mundos, entre mundos, assim. Entre mundos assim, porque é muito longe e eu acabo indo uma vez por ano só e me doía bastante, assim, conversar e saber que eu não, não podia estar presente. Ufa! Podemos se abraçar, então? <risos>